Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva. Hoje eu vou atender um pedido especial, porque eu vi mais de 10 comentários pedindo é, o fundo de pregação, o fundo de oração, né? Da igreja é, Deus é Amor, tá? Aquele que é, o Davi Miranda usava. Então, como eu vi vários comentários, tá? Então, eu decidi abrir uma exceção aí e atender esse pedido, tá bom, gente? Bom, já vou adiantando, tá? que o nível não é iniciante, tá bom? Apesar dela começar em Dó ali, ter quatro acordes no começo, depois, mais pra frente, o negócio vai encrespar, tá bom? Então, nada de mimimi aí nos comentários, hein? Vigia na terra dos viventes, viu? Vamos lá, então. É, comecinho em Dó maior, tá? Quatro acordes, vai ser Dó maior, Lá menor, Fá e Sol maior. Então, assim, essa primeira parte em Dó é, vai ser essa sequência que eu falei, tá? Dó, Lá menor, Fá e Sol. Duas vezes. Depois vai ser Dó, Lá menor, Ré menor e Sol. Ok? Anota aí, hein? A sequência primeiro, tá? A gente vai por parte. Ok? O andamento é 6 por 8, tá? Então, assim, se você quiser fazer um dedilhado antes de entrar com a melodia, tá? Então, você pode vir aqui, ó. Tá? Eu vou passar pra vocês aqui o dedilhado. Ó. Beleza. Sobre o Dó. Pois sobre o Lá menor. Depois sobre o Fá, e depois sobre o Sol. É tipo uma valsa, né? Até falava disso no grupo de alunos, é, essa semana, né? Que me perguntaram, valsa? Eu falei, gente, normalmente valsa é um 6 por 8, é mais ou menos isso aqui, tá? Você que é aluno do curso, que tava na conversa, tá? e tá vendo esse vídeo, então é isso aqui, é uma valsa, tá? Beleza? Então vamos lá, tá? Então essa aqui é a base para você começar esse fundo de oração, beleza? Bom, pego a base, a gente vai para melodia, tá? Eu vou tocar de forma simples, tá? Porque o objetivo é passar a melodia, ok? Então você presta atenção nos acordes, e na melodia, primeira parte, tá? Ó, então sobre o dó vai ser aqui ó, Sol, Mi, Fá, Sol, aí vai cair em dó aqui sobre o Lá menor, ó. ok? Vamos de novo, ó. beleza? Vai pro Fá. cai no Sol e repete, tá? Vou tocar bem devagarzinho. Beleza? Aí faz, né? E volta de novo. Beleza? Faz o... Tá, tá, beleza? Vou falar as notas, tá? É Sol, Mi, Fá, Sol, Dó. Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol. Repete, tá? Sol, Mi, Fá, Sol, Dó. Cai no Fá. Lá. Si, Dó, Si, Lá, Sol. Ok? Vamos para outra parte agora. A outra parte é aquela que tem Dó, Lá menor, Ré menor e Sol. Ok? Então vai ser sobre o Dó. Sol, Mi. Aí vai para Lá menor. Lá, Mi. Tá, ó, então eu vou fazer devagarzinho para você ver, né? Beleza, quando cair no Ré menor, pode ser aqui ou pode ser aqui, tá? Beleza, vamos falar essas notas, né? Ó, Sol, Mi, Lá, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, repete, tá? Sol, Mi, Lá. Mi. Aí vem. Fá, sol, fá, mi, ré. Ok? Daqui, volta pro começo, tá? Beleza? Aí... Depois que faltar pro começo que repetir, essa segunda parte é só uma vez para ela finalizar e vou ir para outra parte, tá? Que é a terceira parte. Vamos pegar essa terceira parte, tá? Vai ser quase igual à segunda, vai ser. Aí vai vir pro Ré menor, né? Vai fazer assim, ó. Tá, tá, tá. Aí vai vir aqui um Fá com baixo em dó. Ok? Gente, eu não vou tocar a música toda, tá? Vocês que pediram, escutem e vão pegando as partes aqui, tá bom? Esses comentários aí, ah, toca no final, eu vou ignorar, hein? Vamos lá, porque tem muita coisa para passar, senão o tutorial vai dar duas horas. Então, vamos pegar então, essa parte aqui, a terceira parte, que é para mudar o tom, porque ela vai mudar o tom agora, ó, mesma coisa da segunda, tá vendo? Cai no Ré menor, ó. Beleza? Cai no dó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. um do... Aí aqui vai entrar uma escala, tá? Pra gente mudar de tonalidade. Vamos pegar essa escala? Então fez, ó. Um, dois, Beleza, vai começar aqui no sol, ó. Beleza? Antes da gente ir para essa escala, ó, já quer pegar ela aí, ó? Sol, lá bemol, si bemol, dó, ré, e aí vai cair no mi bemol. Beleza? Porque aqui só fazer assim ou assim, né? Tá? Eu vou passar primeiros acordes dessa parte, tá? Tem bastante coisa aqui. E depois eu vou passar a melodia. Vamos lá? Então, quando ele faz. Vai ser o seguinte. Mi bemol. Beleza? Vou pegar um pouco mais pra cima aqui pra você ver. Mi bemol. Depois vai vir. É... Si bemol com baixo em Ré. Tá? Tem que ler aqui porque é bastante coisa. Dó menor. Dó menor com baixo em Si bemol. Ok? Lá bemol. Mi bemol com baixo em Sol. Tá? Fá menor. Fá menor com Mi bemol. Depois vai vir Si bemol. Si diminuto. Dó menor, Dó menor com Si bemol, vai vir agora um Ré com quinta aumentada, tá? Depois Ré, Ré com Fá sustenido e termina em Sol, beleza? Vou repetir a sequência, você anota ela, tá bom? E depois eu vou vir passando a melodia Vamos lá Começou a escalinha ó. Vai cair no Mi bemol Depois Si bemol com baixo em Ré Depois Dó menor Dó menor com baixo em Si bemol Tá? Lá bemol Mi bemol com baixo em Sol Fá menor Depois Fá menor com baixo, em, com baixo em Mi bemol Si bemol Depois Si diminuto Depois Dó menor Depois Dó menor com baixo em Si bemol Okay. Ré com quinta aumentada, eu vou fazer o jeito mais fácil do mundo, ó. Beleza? Depois Ré, Ré com Fá sustenido e termina em Sol. Aí daqui as sequências só repetem. Vamos para a melodia agora, tá? Bom, estamos lá ainda no Dó, terminamos aqui. Beleza? Vai entrar aqui ó. Eu vou fazer só os baixos tá dos acordes para gente passar a melodia ó: Sol, Lá bemol, Si bemol, Dó, Ré. Vai entrar no Mi bemol ó. Beleza, vou fazer bem devagarzinho tá ó. Mi bemol, beleza. a gente vai cair em Mi bemol, ok? Isso aqui, ó, que a gente tava fazendo aqui, ó, dó menor, tá vendo dó menor com baixinho, Si bemol. Como a gente tá fazendo a melodia, então eu tava aqui, vim para cá, tá? Vamos de novo, ó. vou fazer devagarzinho. Eu vou acho que eu vou fazer aquela tática do um dedo, porque é muita coisa, vai ficar difícil para você pegar. Vamos lá, ó. Acabou aqui no dó, né? Agora vai vir aquela um dedo, vocês vão prestar atenção aí, ó. Então ó, Sol, Lá bemol, Si bemol, Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Mi bemol. Beleza? Si bemol, Dó, Si bemol, Mi bemol. Agora vai vir um dó aqui, ó. Dó. Ré bemol, dó, ó, tá vendo? Dó oitavado Ré bemol, dó oitavado Fá Agora vai vir, ó Lá bemol, sol Fá, mi bemol Aí vai vir, mi bemol de novo Ré Aí agora aqui vai vir o, o, o, Se diminuta aqui Sol fá mi bemol ré tá vendo? Aí vai vir aqui, ó. Ré dó. Tá vendo? Agora vai vir mi bemol ré, dó, si bemol. Agora vai vir aquele ré aumentado que eu falei para vocês. Esse ré aumentado, vocês podem fazer só o baixo aqui, ó. Tá vendo? Aí depois lá Baixo em Fá sustenido e cai no Sol. Beleza? Vou fazer mais uma vez. Vocês anotem porque é difícil, tá bom? Vamos lá. Bem devagarzinho, hein? Vamos lá. Acabou aqui a terceira parte, né? No Dó. Dó com Fá. Fá com Dó, quer dizer, né? Beleza? Vai vir a escalinha, ó. Vou tocar bem devagar, ó. Só os baixos tá vendo. Mas pode acabar em sol, beleza? E <risos> eu vou fazer mais uma vez para ter certeza. Que ninguém vai ficar de mimimi nos comentários, hein? Mais uma vez, tá? Para não ficar dúvida, vou fazer só os baixos, vou tentar facilitar o máximo possível, tá bom? Que foi tanto pedido, né? Então, vamos lá, ó, voltei a terceira parte. Vamos lá, escalinha, hein? Aí, aqui, eu tô acabando aqui, mas você pode acabar aqui, tá? Você pode acabar aqui, você pode acabar aqui, ok? Quando chegou nessa parte, aí volta pro começo, né? Entendeu? Aí, normal, é só você voltar pro começo, tá? Mas assim, gente, eu sei que vocês querem tocar, tá? É, eu entendo, tá? A vontade de fazer o fundo de pregação, eu entendo tudo isso, tá? Só que assim nem tudo é fácil de tocar, tá? Esse aqui mesmo, é, eu achei o comecinho bem fácil, mas depois a coisa complicou. E aí eu fiquei pensando, e agora como é que eu passo? Então eu passo aquele bem simplificado, você treina ele simplificado e depois coloca os seus arranjos, tá bom? Mas a harmonia e a melodia está toda aqui, tá? Igualzinho. Demorou, tá? Mas eu consegui, ok? Gente. É, e se você quiser se aprofundar, lógico, né, vem ser meu aluno, vocês viram que eu ainda minha voz não voltou, tá? Mas a gente vai gravando sem voz mesmo, tá bom? Mas assim, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, tá? E se você quiser ser meu aluno e receber suporte comigo, link na descrição do vídeo, tá? Vem estudar no curso de teclado online comigo, tá bom, gente? Bom, deixa suas sugestões aí, eu ia fazer a música Liberta-me de mim, da meu Pid, né? Mas como apareceu esse monte de pedido da Deus é Amor, eu abri uma exceção, tá bom? Um abraço para vocês aí também da Deus é Amor, de todas as igrejas aí. E deixa aí suas sugestões no comentário aí, tá bom? E manda meus vídeos aí pro o pessoal, para os tecladistas aí. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo, hein? Tchau!